Dia 3, Método MacGyver. Método MacGyver. O que é o Método MacGyver? Eu já te conto. Logo, logo, antes de, de iniciarmos todos esses trabalhos do dia de hoje, quero muito agradecer a sua presença aqui comigo, a sua presença aqui com a live. Hoje é o terceiro dia. Nós estamos disponibilizando esse material todos os dias. A nossa intenção, a minha intenção é que você seja edificado com todo o material produzido aqui pelo BJK, pelo bujac.com.br, a escola do Burjac. E se você deseja participar da nossa lista, me manda um oi agora. Agora não, agora que não dá, né? Depois que você assistir, você vai até uh, o link da minha bio, marca, tem, um, tem um link ali, você marca Oi Burjac, eu queria receber os materiais que você já produziu. Aqui no meu celular e eu envio para você, coloco você na nossa lista de transmissão, fazendo com que você participe conosco todos os dias, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo pessoal que já está aqui comigo. Ah, oh, oh meu filho! Ó oh, meu filho aí, tá tudo certinho com o som, o som tá chegando bem. Nos últimos dias tivemos um problema com o áudio, no dia 1 o áudio morreu, no dia 2 ele estava fraquinho. Hoje acho que tá tudo ok, né? Vamos então seguindo em frente pela glória e pela graça de, pela graça e para a glória de Deus. com o método Magaiver. vou te explicar como é que funciona esse método na prática, na prática, na interpretação bíblica. esses 21 dias do dia 9 até o dia 30 nós vamos falar sobre a interpretação de textos bíblicos, Ontem, no dia 1, expliquei para você a razão por que nós precisamos interpretar o texto bíblico e por que o texto precisa de uma interpretação, descobrir qual é o gênero. No dia 2, nós falamos sobre a importância do, da geografia e também a importância da cronologia bíblica para interpretar, até agora nós não fizemos absolutamente, não abrimos a Bíblia, ainda não chegamos ao texto bíblico, são coisas que precisamos coletar, as informações que precisamos coletar antes, bem antes, bem antes, bem antes do... Obrigado, obrigado, obrigado de coração, o Helder, por estar dando para a gente a informação do áudio, valeu. Ah, e obrigado, Lug, também, viu? Obrigado, acabei de ver a mensagem aqui. Então, no, a cronologia e a geografia bíblica. Hoje nós vamos entender qual é a importância de fazer uma boa coleta do material que a gente já tem em casa antes de começar a pesquisa. Porque até a, a, é normal é, que muitas pessoas, quando vão interpretar o texto bíblico, acham que precisam, já saem desesperadas. Né? E é, muita gente se perde porque já sai assim, louca para interpretar o texto bíblico, né? Tem gente que já vai abrindo o texto, abrindo o abrindo texto e dando, dando aquelas marteladas com a cabeça, dizendo que o que está que aqui, o que, que não está, e é muito perigoso, porque na hora que você está preparando o ensino, na hora que você está preparando a, a, a um sermão ou um estudo bíblico, ou até mesmo para você mesmo, independente, a, a, o resultado da sua pesquisa, a conclusão da sua pesquisa, será qual? Será essa? Deus falou isso aqui e a partir do que Deus me disse aqui, eu tenho que pôr em prática. Então o que, que ocorre? Você acaba é, dando a sua voz, emprestando a sua voz para a voz de Deus. E não é, às vezes, não é o que o texto está dizendo, não é o que o texto disse, não é o que Deus disse, mas aquilo que você achou que Deus disse, achou o que Deus falou e por conta e risco você fez e assumiu. Quantas pessoas não foram domingo após domingo com o um coração, assim, até sincero, gente com o um coração sincero, gente com o um coração em Deus que chegou até no domingo para a entrega da mensagem, da mensagem de domingo, ou do estudo bíblico na escola bíblica do Bincal, ou num pequeno grupo, e disse, olha o que Deus está dizendo aqui. E não era o que Deus estava dizendo ali. Então é muito perigoso você chegar e abrir o texto bíblico e sair dizendo o que você acha. Talvez você, por sua experiência, talvez pelas suas práticas, você acerte alguma coisa, mas nem sempre. Então é nem, nem os maiores estudiosos, os maiores pesquisadores vão assim para o texto bíblico nus e cruz. Eles chegam e fazem uma pesquisa porque é muito importante entender o que Deus está dizendo naquele texto e o que, que Ele espera que você faça a partir daquilo que está ali. Então você não pode chegar e fazendo de qualquer forma. Por isso esses 21 dias de desafio que eu estou aqui com você, do dia 9 até o dia 30, hoje é dia 3, eu vou mostrar para você como o método do mergulho bíblico pode te ajudar a resolver essa questão de uma forma muito rápida, muito fácil e muito segura de interpretar o Texto bíblico. Um tanto bom de pessoas também acredita que não vão conseguir fazer uma interpretação boa se não tiverem uma biblioteca de um milhão de reais, se não tiver uma biblioteca do tamanho, sei lá, da biblioteca do Congresso dos Estados Unidos ou a Biblioteca Nacional ali no Rio de Janeiro. Eu preciso ter todos todos os livros, os melhores, os maiores, os, todos os livros possíveis para que eu possa conseguir interpretar o texto bíblico, que não é verdade, não é necessário ter tantos livros assim. Hoje também vou te explicar, pelo método MacGyver, como é que você vai resolver essa questão com coisas que você tem em casa. Se você não conhece o MacGyver, é, vai no Google e veja, é uma série que passou um cara que, com um palito de fósforo, ele... Ele abriu uma porta, explodiu, um, explodiu um, um prédio e ainda construiu uma bomba atômica. Bom, uh, é verdade também que quanto mais, ou quanto mais equipamentos você tiver para pesquisar, melhor. Então, quanto mais, um, mais e melhores materiais você tiver, né, melhor será o resultado do seu trabalho. Mas nem sempre ter muito significa que você tem o material correto e nem sempre ter muito significa que você sabe o que você vai fazer. Então, o que eu quero dizer hoje para você é, é te dar algumas dicas para você não entrar em desespero e não sair comprando 300 dicionários. Eu recebo quase todos os dias uma pergunta de como, qual é o melhor material de pesquisa, por onde eu começo, qual é o melhor livro, qual é o melhor dicionário, ah, e essa Bíblia aqui, e essa Bíblia ali. Então, então hoje toda a gente vai matar essas perguntas aqui no nosso, no nosso encontro de hoje. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer... É, a primeira, estou que conferindo se está tudo certo a transmissão, se não está dando nada errado. Mas a primeira coisa que você tem que fazer aí, e fazer isso rápido, é fazer um inventário do material que você já possui na sua casa. E às vezes você tem muito material e não, e não sabe. Tem muito material e não sabe que o material que você tem é um material bom e que pode servir para as suas pesquisas. Por exemplo, todas as revistas de escola bíblica dominical. Tem gente que abandona a revista de escola bíblica dominical antes mesmo de terminar o trimestre. Mas não faça isso. Não jogue fora. É um bom material de pesquisa. Por quê? porque eles já exploraram o tema, exploraram o tema de uma forma didática e é uma fonte de pesquisa segura. Por que segura? Porque é da sua denominação, porque é do povo com quem você conversa, porque é o povo do que você compra o material. Então, se você é assembleano, se você é batista, se você é presbiteriano, ou se você é de uma igreja independente, mas utiliza algum material de pesquisa, a minha dica, algum material de escola bíblica dominical, a primeira coisa é vá lá na sua prateleira Tire todas as revistas de escola bíblica dominical que estão abandonadas, esquecidas em algum canto, em algum porão aí da sua casa, recolha tudo e coloque é, na sua prateleira de estudos, porque esse material pode te ajudar a fazer as pesquisas, pode te ajudar a, a fazer uma boa pesquisa bíblica e te elucidar algumas coisas que estão, no texto às vezes está confuso e pode te ajudar a responder algumas perguntas complicadas outra coisa que precisa, que você precisa levantar aí é a quantidade de dicionários que você tem dicionários da língua portuguesa se você tem algum dicionário de hebraico se você tem algum dicionário de, de grego dicionário também conhecido como léxico tá alguma chave bíblica alguma dessas coisas que você comprou no final de culto quando alguém foi vender uma livraria ou, ou, ou um seminarista desesperado para poder levantar o recurso para pagar a mensalidade do mês falou oh, oh, oh, eu preciso vender aqui eu tenho um léxico do grego aqui uma chave bíblica e de repente você estava lá estava lá e comprou de bobeira e esse material está de bobeira aí na sua casa em alguma estante algum lugar fazendo calço para alguma porta vai lá recolhe também coloca então faça um inventário de todas as coisas que você tem aí na sua à sua disposição talvez até você tem algum aplicativo que tem algum comentário, algum, algum dicionário. Junta tudo, junta tudo que você tem. Porque esse material é muito importante na hora de você fazer a sua pesquisa. Outra coisa que você tem que fazer agora é também buscar todas as versões de Bíblia que você tem. Ah, você tem uma Bíblia aí que te deram os Gideões? Junta também. Aquela Bíblia de, de mais importante é o amor que foi distribuído lá na década de de 90, há muitos anos atrás, você tem aí também, aí também, a versão nova a tradução da linguagem de hoje, você tem as versões NVT, NVI, NAA, é, todas as versões, tragam todas as versões de Bíblia que você tem, Jerusalém, a Bíblia Católica, a Bíblia Ave Maria, todas as versões que você tem, coloca também à sua disposição aí, coloca na prateleira, a sua prateleira de estudos, porque uma forma também de pesquisar o texto bíblico é confrontar as versões que você tem, ok? Vamos agora ver e descobrir alguma coisa importante sobre as versões bíblicas. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é qual é a melhor versão bíblica? Qual é a melhor versão bíblica? O pessoal sempre tem essa dúvida e quer saber qual é a melhor versão. Na verdade, a pergunta correta é que tipo de leitor você é? Já te explico. Por quê? Ah, aqui está aqui faltando uma aqui que eu vou colocar a caneta aqui agora, que é a NVT. Tá jóia? É a NVT. Então vamos lá. Eu não sei se tá, se tá bem visível para você aí na tela do seu celular ou na tela do seu computador. Então eu vou, à medida que eu vou falando aqui, eu vou tentando dar um zoom para facilitar aqui pra gente e pra você também, tá bom? Então vamos começar com as Bíblias mais equilibradas. O que é uma Bíblia equilibrada? A Bíblia que tá aqui no meio, a NVI, a NVT... Ah, a NVT tá aqui, ó. Cadê? A NVT tá aqui. Aqui não é, aqui é, é a revista aqui era, aqui é a ara, não tem nada aqui não Guilherme, tá certinho aqui, eu errei, pera aí, deixa eu apagar isso aqui, ponto, tá certinho, tá certinho, vamos lá, uh, vamos lá, então a, a Bíblia, a Bíblia, as, as versões mais equilibradas, no meu ponto de vista, né, isso aqui tudo também é uma questão de ponto de vista, a NVI, é a versão mais equilibrada que nós temos. Por que eu considero a versão mais equilibrada? Porque ela... ela, ela... Já explico por que é o tipo de leitor. Não é porque a versão bíblica é, é, é a melhor versão. Não, não, não existem melhores versões, existem leitores diferentes. Então a NVI, ela mescla é, uma tradução em que a linguagem da tradução, ou seja, a tradução dos termos bíblicos em grego, hebraico e aramaico, quando eles são traduzidos para o português, eles levam em consideração o leitor que estará lendo o material. Então, o texto é mais fluido, o texto flui com uma tranquilidade, é menos truncado. Eu vou te dar um exemplo. Quando, há um tempo atrás, no estado de Goiás, entre... Goiânia e Rio Verde era intransitável, era só buraco, buraco, buraco, buraco, buraco, buraco. Você fazia esse trajeto que normalmente você faria se tivesse tudo normal, como agora tá, você faria em três horas, creio, né? em três horas de viagem. As pessoas podem me corrigir nos comentários aí, mas creio que dá para fazer em três horas de viagem. Em três horas de viagem você faz, faria essa viagem em Goiânia e Rio Verde, tranquilo, mas faria. com os buracos você faz em cinco, seis. Às vezes nem chegava porque estouravam os quatro pneus ou estouravam dois ou quatro pneus do seu carro, mais de um pneu, você acabava não chegando no seu destino com o tempo. O que que ocorre? Você chega. A NVI é, um, é uma versão que você sai de Goiânia a Rio Verde e você chega em três horas. Pista lisa, bem sinalizada, flui legal, é pista dupla, você consegue chegar bem. É como você pegar a Rodovidos Boderantes em São Paulo, a, a Redes Bittencourt, é, para Minas Gerais e é, agora fugiu o nome da rodovia que desce para Curitiba acho que é a Res, acho que é a tem que desce para Curitiba ah, deixa para lá não vou saber aqui agora e aí você pega a pista dupla e vai bem entendeu você vai bem corre bem o carro desempenha bem à medida em que a é essa versão ela vai te dar fluidez na tradução. E, e à medida que eu caminho aqui para a esquerda, você vê aqui para a esquerda, esse, que eu vou para essa direção aqui, vai ficando mais palatável. O que é ficar mais palatável? Vai ficando... É, com, vou usando menos, menos palavras da língua portuguesa. Ou seja, eu vou ter que explicar mais para usar menos palavras, ou, ou se, se isso pode parecer contraditório. Mas, por exemplo, na NVI você tem um texto que vai, que, que vai bem. Na NVT, na Almeida 21, na NVT, na, N, na tradução da linguagem de hoje, é, e, por exemplo, a Bíblia, a mensagem, outras paráfrases como a Bíblia, Bíblia Viva, que, são, que estão mais nesse ponto de cá, o que elas fazem de verdade, que elas estão mais nessa direção aqui, elas, elas quase que mastigam o texto para você. Eles não dizem, é, por exemplo, o dia... O dia, o crepúsculo, o crepúsculo se fez. Isso você vai ler, por exemplo, aqui na NVI. Aí, quanto mais descendo descendo for, você vai ler. No crepúsculo se fez, o nascer do sol se fez, o dia nasceu. Olha que lindo dia, o dia se... o, dia... Oh, o sol apareceu. Então vai tornando a tradução um pouco mais é, explicada, se eu posso dizer dessa forma. E à medida que vem nessa direção de cá, são os buracos da rodovia. Aqui exige que você tenha um veículo um pouco mais um pouco mais, digamos assim, um veículo um pouco mais resistente a revista atualizada, a revista e corrigida e a corrigida fiel. Por quê? Porque são li linguagens mais, mais eruditas. À medida que você desce nessa direção de cá, principalmente a corrigida e fiel, é... É... você não lê, parece que você está com soluço, porque todo tempo. Você... Porque o texto não é fácil, de fácil leitura. Muita gente abandona. Aqui tem muitas mesócliques né? Falar-lhe-ei, é, pusete é, Tem muitas é, verbos que nós não mais, palavras que nós não usamos mais na língua portuguesa. A corrigida é fiel. Claro que eles fizeram uma revisão agora. As Bíblias estão sempre revisando o seu linguajar. Mas elas mantêm-se fiel naquilo que elas se propuseram desde o início, que era falar... É, utilizar os, o, a sua versão das suas traduções, quer dizer, o que elas fazem é melhorar um pouquinho para ficar um pouco mais lúcido a leitura. Quando eu disse que não depende da a versão, vai depender que tipo de leitor que você é para você escolher esse material, quer dizer, o, seu material de pesquisa começa pela Bíblia que você vai comprar. Se você é um leitor iniciante, é, começou agora a Bíblia, eu indicaria para você a Bíblia eu diria que o material de pesquisa não é o melhor, diga-se de, de passagem, mas é o que você vai conseguir fazer agora é a nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem ou a Bíblia viva. É, por quê? Porque elas são, são mais fáceis, elas, elas quase que traduzem o texto para você, interpretam o texto para você. Claro que nessa interpretação a gente acaba perdendo alguma coisa. Sempre se perde alguma coisa na interpretação. Não tem jeito, acaba se perdendo sempre alguma coisa. É impossível não perder alguma coisa. Tá tudo bem? Eu, eu preciso ver se tá tudo certinho por aí. Alguém pode me dar um sinalzinho de joia? A transmissão tá ok, tá chegando tudo bem para vocês? É, como eu não tô me vendo aqui, eu tô na dúvida. Se tá chegando bem tá chegando bem aí, Luiz Guilherme? Obrigado, meu fiel escudeiro. É, então, então, se você é um leitor iniciante, é isso aqui que eu indico. Se você já é um leitor que já está praticando, já está há algum tempo já na leitura da Bíblia, então eu diria que essa NVI, a, a século 21 Seriam, e a NVT, seriam, a século XXI e a NVT seriam boas versões para você. A NVT é uma versão muito boa, eu, eu diria que para pesquisa também. Mas, claro, se você já está no, no nível intermediário Jedi, essas aqui são, são as campeãs. Eu, eu, eu fico sempre entre a NVI e a revista e a atualizada, porque são as duas versões que eu mais gosto, são as versões que mais mais me identifico e que sinto tranquilidade para poder fazer pesquisa. Quando eu quero sofrer um pouquinho, eu vou lá na, na King James, na, na Corrigida Fiel, e ver lá que tipo de palavra que eles colocaram ali, mas sempre tem que ter o, o, o, o Aurélio do meu lado, porque nem sempre eu consigo entender as palavras que estão ali. Por exemplo, muito tempo eu pensei que lascívia era o nome de uma mulher e não um tipo de pecado. Então deve depender muito do tipo de leitor que você é, em qual estágio que você está. Então não compre um material que você não vai dar conta de fazer, de mexer, você vai desistir. Você não comprou um material para desistir, você não tem o um material em casa para desistir de fazer a leitura. É importante que você interprete. Ah, eu tenho uma nova tradução da linguagem de hoje, então quer dizer que eu sou ainda um iniciante? Não, significa que você está adaptado a essa linguagem. Aliás, se você puder ter todas as versões, melhor. Se você não pode ter todas as versões na sua casa se você não consegue comprar todas as versões físicas ou digitais, eu indico, você, eu indico você se identificar primeiro em que estágio de leitura você está para que você comece a exercitar a pesquisa bíblica a partir de um material que você vai conseguir entender, porque não adianta nada se você não consegue entender. Bom, a outra coisa que é importante dizer aqui é as Bíblias o que fazer se você vai é, dar preferência para as bíblias de estudo Deixa eu pegar aqui, isso aqui, isso. Bíblias de estudos ou as bíblicas temáticas? Deixa eu explicar para você que tem uma diferença. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Existe uma diferença entre bíblias de estudo e bíblias temáticas. As bíblias de estudo, elas possuem mapas, análise dos livros, concordância, referência cruzada, estudos temáticos. E há aquelas que possuem comentários exegéticos, comentários devocionais ou só anotações. Por exemplo, comentários exegéticos, como a Bíblia de Genebra, comentários devocionais, como a Bíblia Shed, e só anota anotações, como a Bíblia Anotada, do Heide. E as Bíblias temáticas são aquelas Bíblias que são lançadas por temporada. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pastor, Bíblia do profeta, Bíblia do atleta é, paraolímpico, atle Bíblia do jogador de futebol, Bíblia do jogador de truco, Bíblia do comedor de pamonha. E aí são... São temáticas, aí é a capa que muda, tem algum outro suplemento dentro da Bíblia, uma outra referência, mas não são Bíblias de estudo. Então quando eu pergunto às vezes para os alunos, e pergunto, vem cá, você tem uma Bíblia de estudo? Eu digo, ah, eu tenho a Bíblia da mulher. A Bíblia da mulher não é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia temática. Ah, eu tenho a Bíblia do homem que, que, que joga futebol. Ah, ok, Bem, mas não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia temática, porque uma Bíblia de estudo, ela possui uma característica diferente, ela tem muitos materiais de ac... Muito material de acessório ali dentro, que você pode fazer uso. Por exemplo, eu tenho algumas bíblias de estudo. Eu tenho a bíblia de estudo pentecostal, eu tenho a bíblia de estudo de Genebra, eu tenho a bíblia de estudo é, da NVI, a bíblia de estudo da NVT, a bíblia de estudo da, In... da, da Nova Almeida... É... É... revista atualizada, atualizada, atualizada. Tenho todas essas, essa, mas a, a queridinha mesmo no meu coração é a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é a, minha bíblia, é a minha Bíblia queridinha, mas a Bíblia Thompson tem um problema. Ela não tem todos os recursos que eu preciso, como, por exemplo, ela não trabalha com datação dos livros, trabalha com autor, trabalha muito, com muito pouco recurso que pode me ajudar de ver. Então, por isso, eu preciso ter outras Bíblias de estudo. E bíblias de estudo, elas também estão reféns da sua perspectiva teológica. Então, por exemplo, se você é pentecostal do reteté, do fogo, aleluia, glória a Deus, e, e, e, e tudo assim, não adianta você comprar uma bíblia de Genebra, né, irmão? É, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver. A bíblia de Genebra não vai atender as suas expectativas. E você aí que é presperiano... Do tudo certinho, batista tradicional, comprar uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia Plenitude também não vai te atender nas suas demandas. A não ser que você seja um estudante das escrituras, assim, aquele que está no nível hard, ninja, PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint não, Power Ranger, <risos> e aí você resumou. Vã tentar entender o que, que passa na cabeça dos seus irmãos de confissão diferente, fazer uma análise comparativa de uma doutrina com a outra, aí tudo bem, você pode ter, mas você tem que ter recurso, porque essas bíblias também não são baratas, infelizmente. Bom, então quais os cuidados que você tem que ter na hora de escolher uma bíblia de estudo? Bom, primeira coisa que você tem que ter, verificar, se você for comprar esse material, a bíblia de estudo, é, se os comentários, isso se você não tiver em casa, se você tiver em casa não compre, não compre, se você tiver em casa não compre, por favor, não é necessário comprar, apareceu uma mensagenzinha ali, não, não, não é, não compre, eu não sei, tá, tá saindo legal, o vídeo tá indo aí, então vamos lá, se os comentários, estão de acordo com a sua perspectiva teológica. Foi o que eu acabei de falar para você agora. Se você tem uma Bíblia, se você é pentecostal, tem dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo só e é uma Bíblia de estudo que pô, resolva seus problemas como professor de escola bíblica dominical, é, dirigente de culto ou até mesmo pastor, não vai comprar uma Genebra, né, meu irmão, que é uma, igreja, uma, é uma Bíblia presbiteriana, né? praticamente para os presbiterianos. É... Ah, mas eu queria alguma coisa intermediária. Então, uma Bíblia de Estudo NVI, uma Bíblia de Estudo, é, da... Uma Bíblia de estudo da, Nova... da Nova Almeida. Essas são Bíblias que se cunho mais amplo. Né? Não abraça tanto um ao outro. Apesar que essas Bíblias de Estudo de Estudos têm os seus, têm os seus comentaristas. Né? Dá uma olhada lá no início. Bem, Sempre tem o um nome dos comentaristas, quem ficou responsável por qual parte da Bíblia ali que ele comentou. E aí você pesquisa se o cara é qual que é a escola do cara, se ele é pentecostal, se ele é reformado tal, para quê? Para que você não compre gato por lebre, porque de repente você está lá na sua igreja né, falando sobre salvação e você vai ser obrigado a falar sobre obrigado a falar sobre salvação numa perspectiva que não tem nada a ver com a sua. né. Eu preciso ver com, com, com você que está assistindo o vídeo se o vídeo está chegando ok para você. Estou recebendo algumas mensagens aqui dizendo que não tá, que não tá legal. Tá legal para você? Tá chegando bem? Não tá jóia. Se estiver chegando bem, eu só preciso que você diga para mim não, esconda nada, me conte, conte tudo. Me diga se tá tudo bem aí, eu preciso saber, OK? Ah, a Bruna, obrigado, Bruna, tá tudo bem. Tá OK. Então, OK. A outra coisa é veja se os recursos que ela oferece já não estão disponíveis, isso que é muito importante, mas é muito importante. Já não estão disponíveis em outros materiais que você tem. Tem gente que tem fissura para comprar livro, eu sou uma dessas pessoas. Tem fissura para comprar livro. Eu não posso ir... Eu não posso ir numa biblioteca, numa livraria com... Não posso. Se eu for, eu, eu, eu vou ter que sair com livro. Então, veja se já não está disponível, esse material não está disponível na sua biblioteca. Por exemplo, ah, eu tô, ah, eu tô vendo aqui... Um livro que fala sobre arqueologia bíblica. Bom, na Thompson tem um bom, um bom recurso de arqueologia. Tá, não é igual o recurso da Bíblia Arqueológica ou outros recursos mais novos. Mas já tem alguma coisa, se você não tem dinheiro para comprar tudo, verifica se já não tem. Uma outra coisa que você precisa ver é se... É, há muitos tipos de comentários disponíveis no mercado. Pesquise antes o autor dos comentários e sua linha teológica. E se ela possui apenas texto devocional ou é uma Bíblia com comentário exegético. Eu te explico aqui melhor ainda. Por exemplo, você quer comprar uma Bíblia com comentários. Presta atenção. Aquela parte de baixo que vai na Bíblia, tem lá, tem lá, não sei se você já viu. Então tem uma. A, a Bíblia está aqui, aí está dividida em, em colunas. Aí tem uma parte de baixo aqui tem uma parte de baixo que, que vem, os, vem os textos aqui, os comentários. Nem sempre o que está aqui é comentário, viu, meu irmão? Não, é um comentário bíblico, às vezes é um comentário, é um comentário, mas é um comentário devocional, como a Bíblia Shed. O que é um, bíblio, um comentário devocional? Não vai te explicar as nuances do texto, não vai te dar contexto, explicar com pormenores, porque que o autor escreveu aquilo, naquele lugar, daquela forma vai te apresentar uma alternativa para a sua vida. Seja mais feliz, seja mais grato, a Bíblia orienta que você deve sorrir mais, essas coisas todas. Então você depende do que material que você está procurando também. Porque de repente você está procurando um material que é mais denso, e aí compra uma Bíblia com uma Bíblia Shed. A Bíblia Shed é uma Bíblia boa, eu, eu, eu tenho, eu acho ela muito boa, mas é uma Bíblia devocional. Ela não é uma Bíblia com comentários exegéticos uma Bíblia com comentários exegéticos são, por exemplo, a Bíblia da Reforma, a Bíblia é, é, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia com comentário, a Bíblia NVI é, é, é um material exegético, então que você tem à sua disposição que você pode comprar na hora de fazer a escolha. Mas de repente você quer uma Bíblia devocional, ok? A Shed funciona muito bem. Por último, para terminar a nossa fala de hoje Lembrando que todo o material que você tem aí na sua casa é, já, já é o necessário para se começar uma pesquisa bíblica. Por que eu digo que é necess... já é o necessário? Porque você já pode ter contato com o texto e nas dúvidas que você tiver, você pode consultar o Google, você pode colocar, por exemplo, na, na, na linha de, de pesquisa lá do Google, é, o que significa, qual o significado de Mateus capítulo 24, verso 3. Vai aparecer um monte de textos, cuidado, é, sempre de preferência para autores que são conhecidos, canais que são seguros, canais conhecidos que você conhece, para você não estar comprando gato lebre. Outra coisa muito importante que quando você estiver fazendo sua pesquisa bíblica, em qualquer que seja o material, isso serve para qualquer dica que eu estiver falando aqui, é que você não acredite assim, de pronto, questione tudo, pergunte tudo. Não, não é porque está no comentário bíblico que está certo, não é porque está escrito é, no, debaixo de um texto bíblico, não um texto bíblico, eu estou falando comentário bíblico que está certo. Não vá comprando gato por leve, às vezes não está, às vezes não é bom, às vezes não está correto. Então, falamos aqui, nas, nesse dia de hoje, o método Magaive que você pode começar a interpretar o texto bíblico sem precisar ter uma biblioteca de um milhão de reais, você pode começar a fazer essas três coisas. Ah, esqueci de falar uma outra coisa. Deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer. Dos comentários bíblicos. Comentários. Eu deixei por último. O comentário bíblico ele é igual a uma pedra de craque. Bíblico. É igual uma pedra de craque. Se você vai no comentário bíblico toda vez... Você, se você vai no comentário bíblico toda vez, toda vez, toda vez, você, você se torna um pesquisador preguiçoso. Por quê? Porque lá já está mastigada a sua pesquisa. Você vai lá, sua pesquisa está prontinha. Então não seja... Esse tipo de pesquisador bíblico, pesquisadora, não seja esse tipo de gente que estuda a Bíblia, Bíblia, que já vai lá no comentário bíblico e come a coisa pronta. O comentário bíblico é igual craque, vai por mim. Se você viciar nesse negócio, você nunca mais sai desse. O que, que eu indico para você? Não tenha muitos comentários bíblicos. Não tenha muitos comentários bíblicos. Não tenha. Se você vai fazer um investimento, faça um investimento em dicionários dicionário sim. dicionário você pode ter uma centena de milhares deles. Os comentários eu digo que você tem que ter, no máximo, dois ou três comentários. Escolha dois ou três comentários, de preferência, dois autores que sejam autores que, que, que, que se completam. Tente não comprar autores que se rivalizam um com o outro, porque você vai ficar perdido no meio dos dois. Compre autores que se completam, sabe? Autores que você vê, poxa, esse cara pesquisou mais, esse cara tem uma. uns dois ou três comentários bíblicos. Eu, eu sugiro que se você tem pouca grande e comentário não é barato, porque para cada livro desse de comentário custa uns 70 reais e são 66, eu diria para você não, não... e, e escolher dois ou três, no máximo. Existem bons reviews de comentários no YouTube, vai atrás, dá uma olhada, ó, qual é o melhor comentário bíblico? E veja lá, faz a pesquisa e toma a decisão. Dicionário, é seguinte, você encontrou um dicionário pela frente, compra. Se você tiver dinheiro, compra. Você pode ter centenas de dicionários. Porque às vezes um dicionário vai, vai para uma, uma vertente, o um dicionário vai numa outra vertente, pelo mesmo verbite. Então... Compre o máximo de dicionários que você tiver disponível. Tem dicionários que são muito úteis. Eu, por exemplo, tenho uma paixão muito louca pelo dicionário de Paulo e suas cartas. É muito bom. O dicionário, e é caro, mas é um dicionário muito bom. E é um dicionário que facilita muito na hora da interpretação do texto bíblico. Porque ele me ajuda a entender a palavra, qual a palavra e qual a força da palavra que o apóstolo Paulo usou ali, nas cartas de Paulo. É isso, pessoal. Temos o que temos para o dia de hoje, é isso. Muito obrigado por você que ficou comigo até agora, no dia 3, o desafio é do dia 9 até o dia 30, ainda temos alguns dias pela frente. Espero conseguir <risos> vencê-los todos com muita alegria. É, marca alguém aí, o vídeo eu vou tentar subir ainda hoje, às 8 horas da noite, para quem não viu agora, ver também às 8 horas. Convido você a assinar o nosso, a nosso canal no YouTube, convido você a clicar no link que está na nossa bio e receber o material em nossa lista. Nós temos um pequeno grupo virtual que se reúne todos os sábados, às 4 horas da tarde, o link é sempre no Telegram. Para estar tá tá no link do Telegram, você tem que estar tá primeiro na lista do WhatsApp, depois, te passo, depois é que a gente caminha para o Telegram, para o nosso pequeno grupo. A gente discute e interpreta textos bíblicos. Por lá também a gente ora, a gente conversa um com os outros. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço para todo mundo, boa noite e obrigado por Boa tarde no Brasil, boa noite aqui. Obrigado por ter dado play.